What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês e hoje eu vou fazer um vídeo inédito aqui neste YouTube que nenhum professor de inglês fez antes. Eu vou falar sobre marcas. Eu vou ensinar para vocês o um nome de 10 lojas que nós temos aqui nos shoppings, né? que as pessoas pronunciam de forma errada, beleza? E eu digo de forma errada, entre aspas, porque, na verdade, boa parte dessas lojas são de países que falam inglês, né? Então, seus nomes originais, as suas pronúncias originais, né, é, são de uma forma, e nós adaptamos aqui no Brasil para a nossa pronúncia de acordo com o português, com, com a nossa forma de falar. E é assim com vários outros países que não falam inglês. Cada um vai pronunciar de uma forma diferente, né? Mas não quer dizer que esteja errado, tá bom? É só uma maneira de falar, ok? Eu vou ensinar a pronúncia em inglês. E eu quero aproveitar e mandar um salve pro Mr. Teacher Paulo, porque foi ele quem começou aí a fazer esses vídeos de marcas, né? Em inglês, aqui no YouTube e tudo mais. Então, Mr. Teacher Paulo, um salve aí para você, meu velho. Vídeo inspirado em você. Mas lembrando que você pode continuar falando os nomes dessas lojas da forma como você sempre falou ou ouviu aqui no, no português. Mas se por um acaso você for viajar para um país que fala inglês ou estiver conversando com um nativo sobre essas determinadas lojas, é legal que você fale com a pronúncia em inglês para que todo mundo se entenda, que a comunicação flua e que você não cometa nenhuma gafe. All right! Então vamos lá, vamos começar. A primeira Ei, loja... O que, peraí, peraí, peraí. Oi, Will. Beleza? Pô, gente, esse negócio de marca de novo, gente, é o saco. Todo mundo fala de marca porque dá muita view. Por que, que você não faz uma coisa diferente, hein? É, é, é verdade, né, Will? Pô, é muita cópia mesmo, né? Poxa. Ah, tá bom, já sei. Uh, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ficar aqui falando o no nome das marcas, eu vou, eu vou lá no shopping agora, eu vou lá no mall. O que você que acha? Boa ideia! É, então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Sim. Eu vou lá no shopping agora, uhum. vou passar na frente de algumas lojas e vou mostrar pra vocês a pronúncia né, de cada uma dessas lojas. Tá bom assim? Nice! E vou aproveitar ainda e vou chamar meu amigo Brian, que é um americano que mora lá na Flórida, pra que ele fale a pronúncia das lojas né, que vocês ouçam da minha boca, falando e também da boca de um nativo. Beleza? Pode ser assim? Ah! É. Então beleza, vamos lá. deixa eu pegar aqui a, a, a minha, minha chave, minha carteira, minha, minha... Então vamos lá, let's go, let's go to the mall, vamos lá, só que eu não vou gastar não, vamos lá. Bye Will, bye! Epa! Ih, eu fiquei sozinho. mim, foi no shopping sem mim. Hum. no shopping Aliança um dos meus shoppings favoritos. Eu sempre o cartão por aqui. Vamos dar um passeio aqui pelas lojas e aí eu vou ensinando para vocês algumas marcas de lojas, a pronúncia de marcas de lojas em inglês, ok? Então acompanhem comigo. Vamos lá rolar, vamos lá. Let's go, let's walk around. Muito bem, e agora estou aqui no shopping, né, no mall E vamos começar com essa loja aqui, ó. calças né, tudo mais Famosa pelas calças Como é que você pronunciaria o nome dessa loja? Pois é, acredite se quiser, mas em inglês eles pronunciam Levi's Levi's, completamente diferente, né? Levi's Levi's Living and Learning Vamos lá, vamos para as próximas marcas, vamos lá Vamos lá, passear e descobrir aqui outras lojas Levi's Mais uma loja aqui, ó Olha lá que beleza. Como é que você pronunciaria o nome dessa loja? A pronúncia em inglês é Brooksfield. Brooksfield. Brian, pronuncia aí. Brooksfield. Muito bem. E tem também a, a minha loja aqui, ó. Junior. <risos> Brooksfield Junior. Não, não é minha loja. Só que não. Vamos lá, para a próxima. Vamos lá. Mais lojas, mais lojas. Então vamos lá. A marca aqui você está vendo aqui, ó. Como é que você pronunciaria? Então, correto, a pronúncia correta é Outback Outback Estou olhando para cá Isso mesmo Outback, ok? Então vamos lá, vamos entrar no Outback By the way, hamburger, french fries, meat, What, what's this? Mashed potatoes Mashed, mashed potatoes. Garlic mashed potatoes, ok E você pode usar... Para pedir para o garçom, né, I'm going to have, or I'll have, e o nome do, do negócio que você quer pedir. Tea, né, que é chá. Tea. Canudo? Straw. Straw. Now, let's eat. Então, olha só, loja de esportes aqui, ó, bem famosa, né? Em português a gente fala Nike, né, Nike. A gente fala isso em português, mas em inglês eles falam Nike. Nike, prolongando o som do i no final, né, Nike. Fala aí, Brian, pra gente. Nike. Ok, Nike, ok? Mas eu prefiro Adidas. Agora, mulherada. Vocês vão pirar agora, hein? Olha só, essa loja aqui, ó. Olha minha sombra aqui também. Como é que você pronuncia o nome dessa loja aqui, ó? Em português a gente fala Sephora, né? Sephora, sei lá. Mas em inglês você diz Sephora. Sephora, ok? Brian, pronuncia pra gente. Sephora. Ok, aqui na frente ó, a Aline já tá ali. Ó, a Aline já tá ali querendo comprar as coisas, né? Aline, <risos> então Sephora, ok? Sephora, tipo sai fora, né? Sai fora, Aline, sai fora, Aline, sai fora da Sephora. Outra loja aqui, onde tem as coisas muito caras, pelo amor de Deus, muito caras né no... Enfim, a pronúncia em inglês é... Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Ok? Repete aí comigo Tommy Hilfiger Muito bem, Brian, repete aí Tommy Hilfiger Alright Mas eu não vou comprar nada aqui Prefiro lá no Brasil E saindo aqui da Tommy, a gente vai pra outra loja é aqui pertinho ó. Em português a gente fala ah, Calvin Klein, né? Alguma coisinha do assim, tipo. Mas a pronúncia em inglês é Calvin Klein. Calvin Klein. Repita me. Calvin Klein. Beleza, Brian. Fala aí pra gente. Calvin Klein. Ok. Vamos lá. Hoje só tem loja da mulherada, né? Impressionante. Olha só essa loja aqui. Que a é linda que está aqui já está pensando se vai comprar as coisas ou não. <risos> em português a gente fala... Mac. Algumas pessoas falam Mac, Mac, enfim, mas a pronúncia em inglês é Mac, Mac, ok? Mac, fala aí Brian, pra gente Mac, é isso aí, Mac, não é McDonald's, ok? Agora pessoal, essa aqui não tem nada a ver com o inglês, mas eu lembrei do meu cachorrinho, do Weed, ó, a loja dele Weed, Weed Bertoli, ó, vou até sentar pra falar o nome dessa loja aqui agora, ó, que o bicho vai pegar o pessoal aqui no Brasil fala Authentic Feet, né? mas a pronúncia em inglês é Authentic Feet, Authentic Feet, né? Authentic Feet. Viu a minha língua, né? Authentic Feet, ok? Pronuncie aí. Vai aí, Brian. O Brian, Brian. o Brian, pronuncie aí pra gente. Authentic Feet. Muito bem. A outra marca é essa daqui, ó. Como é que você pronunciaria? Em inglês eles falam Pandora. Pandora. Certo? a voz do Brian. Pandora. É isso aí. Pandora. As mulheres ainda gostam, né? Então é isso aí learners. Gostaram do vídeo de hoje? O que vocês aprenderam, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esquece de se inscrever neste canal se você é novo por aqui e de acionar ele, o belzinho, porque ele que vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. Me siga lá no Instagram também, Oficial, porque lá eu posto muito mais conteúdo de inglês. Então agora eu estou indo nessa, porque eu preciso ir na loja de brinquedos aqui, ó, para comprar brinquedo para uma festinha um, um amigo meu que vai fazer aniversário, uma criancinha bonitinha, o um Murilo E também eu vou comprar um bonequinho para mim, né? Lógico Então vamos lá, vou lá na loja de brinquedos e você e eu nos vemos no próximo vídeo So that's it for today, thank you very much for watching E lembrem-se todos, see you around, bye!